Você já se imaginou decolando em um avião sem informações de controle? Não, né? Por que, que com as informações financeiras da sua empresa seria diferente? Sem esses dados vitais para o seu negócio, fica difícil subir. Para sua empresa decolar, é necessário ter toda a parte legislativa em dia. Mas além disso, um bom planejamento estratégico com indicadores de resultados. Vai deixar sua empresa correndo riscos ou vai entrar em contato com a Lupa Assessoria agora mesmo? Lupa Assessoria. Mais que contabilidade.